E aí povo da camicleta, nesse vídeo nós vamos mostrar as estradas até o município de Jataí, partindo de Lagoa Santa. Era muito buraco, Essas, a, a gente vai ver aí no vídeo que é, não estava fácil de transitar, que os bitrem é, vinham ultrapassar, porque eles correm bastante e também eles não tem muito cuidado com buracos, eles passam direto, enquanto a gente fica cuidando da casa tivemos um perrengue arrebentou uma mangueira do rodoar a gente vai mostrar isso aí no vídeo também tem carro parado na estrada e uma coisa interessante tem uma passagem do vídeo que a gente encontrou o um pessoal trabalhando em obras e simplesmente não sinalizaram se tu não tá com os olhos bem abertos você bate de frente com uma carreta vocês vão ver esse momento de perigo aí sem placa sem nada tem que estar tá olhando Uh, aí me assombrou que eu tô vindo, vem aquela carreta na contramão Aí tu diminui e tal E aí tu observa que os caras estão trabalhando, quer dizer, sem sinalização Então rodar nas estradas é, tem que ser de dia, tem que ser com, com bastante cuidado E aí nós vamos mostrar o, o Lago Bom Sucesso lá em, em Jataí, Que é um lugar excelente para a gente parar E o vídeo vai até aí, entendeu? Até a chegada no Lago Bom Sucesso depois nós vamos fazer a segunda parte mostrando um pouco do lago E as termas, um complexo termal que tem no outro lado do lago Bom Sucesso Então, então curta esse vídeo aí, dá um joinha E compartilhe Não se esqueça de se inscrever no canal né? Outra coisa No nosso Instagram, na Motorhome Viagem Motorhome Camicleta No Instagram é Camicleta e também no Facebook a gente está colocando alguns anúncios é, de venda de produtos relacionados a camp. Esses produtos são de lojas do mercado, é é americanas.com, submarino e tal. A gente bota os links ali e o pessoal que estiver interessado nesse tipo de produto, alguns a gente usa. Né, os que a gente usa a gente faz até referência em vídeos. E, e se quiserem adquirir, se adquirirem por esse link, aí a camicleta vai ganhar uma bonificação. Não tenho certeza disso ainda, mas vamos acreditar que sim, tá? Então lá no Instagram, no camicleta, motorhome camicleta, Instagram, vai ter lá um link no perfil. Lá, e aí abaixo é só seguir que vai ter uma lista dos produtos. E no, no YouTube... Vai ter na descrição dos vídeos, alguns produtos que a gente vai colocar. E no Facebook, eventualmente, também vai aparecer alguma coisa, tá? Show! Curta o vídeo aí. Fui! à esquerda, nós iríamos para Cacilândia mas nós vamos reto para aí já tá aí já está aí, já está aí Tivemos que parar, esses buraquinhos não são mole né, e começou a, a vazar a árvore do rodoar, vamos ver o que que, o que, que deu, deixa eu ver, ah, aqui, aqui tá com problema, tem que ver o que aconteceu, que pulou a mangueira, soltando ar. Vamos desmontar aqui. Ela vai ligar lá agora pra gente ver se sai ar aqui, ó. Tá, agora empurra ele e deixa ele uma vez só. Entendeu agora? Vamos ver. Agora a gente vai ver. ó, tá fazendo ar aqui. É aqui, ó. Partiu. Temos que trocar essa mangueira aqui, ó do rodoar. É isso aí que nós vamos fazer, que Olha só o perrengue, na beira da estrada e a gente traz o material pra fazer a reposição, né? E tá aí, ó. Estamos pronto pra pegar a estrada de novo. Aí chegando. Aqui a gente tem que tomar um cuidado pra entrar na, na rodovia porque os carros vêm pegados. lá. Olha o é, é um buracão aí, né? Tá? É, rapaz. Assim, ah, tá tá, acabamos ah, de alçar a mangueirinha do Rodoário e agora tá estamos seguindo. Cruzando por Itarumã de Goiás. Deles, hein? É, sejam bem-vindos a Caçu. A ah, Caçu. Caçu, vamos embora. Pararam para nós, tá vambora, então vamos embora. Rótula de Caçu. Mais uma rótula aqui em Caçu. São duas rótulas, né? E a Tá aqui. Ah, tá lá. Cachoeira, ao posto. Eu não tinha nem placa, né, de posto. Não. Eu acho que é. Um quilômetro. Ah, é? Lá na frente, tá correndo já. Ó. É. Ah, tá lá, lá. lá, lá, lá, lá. É. Olha só. Não existe sinalização. Os caras é trancam a rua. E não tem ninguém sinalizando ali. perigoso Agora a gente está subindo. Uhum. Estamos indo para. Já tá aí. Vamos ver o que? Vamos pela direita. Já está aí. Vamos seguindo reto Vai Está aí. lá, né? É, lá Vamos para lá? Aqui depare, mas não tem carro, né? Não tem carro. Do meu lado. Oi, a bebê. Será que não? Aqui esquerda. Próximo Jataí, Passando 31 quilômetros. Deixa eu comentar aqui, a estrada aqui para Jataí é bastante cheia de, de buraco, tanto na, na, na Goiás lá, que é 262, acho que isso, quanto na BR aqui. É buraco, muita acidentada. Tem que manter lenta a caminhada, não é fácil não Olha aí, cheio de acho que é pra nós. Olha Rio Verde, Goiânia, pra cá, Menino. E nós? Pegamos a direita. Olha é. ali. Vale. Aqui é a placa de pá, de pá, de Pá. Deixa eu ver. Já tá aí pra lá. Aê. Agora aí nós vamos pegar a esquerda. Continue na br zero Estou reto, né? É, lá atrás daquele é caminhão. Lá atrás do é caminhão, não é Rodolfo né? Mas eu preferi ser todo que tá. tá então, Vamos lá, vamos embora. Um bom sucesso! Do lado de Caipônia? Seis, a gente... Lago, bom sucesso e a gente vai parar aqui do lado de cima, ali perto do vida e perto do lá. Ah. sucesso em Jataí, o qual é dividido em duas praias e nós vamos lá num pulinho conhecer elas vamos lá? não perca o próximo episódio da Camicleta em Jataí, Goiás